Família, muito bem-vindos ao canal Diego Lima Excursões Internacionais, mais uma vez aqui para apresentar mais um circuito para vocês, esse circuito agora voltado para a espiritualidade, um circuito que eu comento dizer que é um circuito abençoado por Deus, Excursão Terra Santa Israel. Essa excursão está programada, tem uma saída confirmada, já tem grupo confirmado aí pagando a viagem do dia 9 ao dia 19 de março de 2022. Então vamos dar um repasso aqui no dia a dia desse, dessa programação para vocês saberem mais ou menos o que, que a gente faz nesse destino que é tão maravilhoso que é Israel. Para começar, nós temos a direção espiritual Direção espiritual do Padre Aldir, da paróquia São João Bosco, de Campo Grande, MS. Estaremos aí, Padre Aldir, o Sérgio, que é o parceiro aí na Vô e Viagens, estará eu. Estaremos aí nessa, nesse circuito de Israel deste ano, que é do mês de março, tá bom? Dia 9 de março, saída de Campo Grande ou de outras capitais, né, de outros estados. E nos reunimos em Guarulhos, tá? Para reunir o grupo todo aí para o nosso voo internacional. Chegada no dia 10 de março, no dia seguinte, pelas, pelos fusos horários. Aqui não está o horário, mas se não tiver mudança de horário na grade de voos, na grade de horário de voos, nós vamos chegar a mais ou menos umas 2 horas da tarde, tá bom? Na chegada do grupo, já durante o traslado, que nós vamos. É, até Nazaré, no dia da chegada. Vamos pegar um pouquinho de estrada aí. Nós vamos fazer o traslado do grupo com uma visita em Haifa no alto do Monte Carmelo. Tá? Nós vamos fazer uma parada já aí no dia da nossa chegada, tá bom? A peregrinação. Já no finalzinho do dia, chegando em Nazaré. No dia seguinte, 11 de março, já o terceiro dia da nossa viagem, visitaremos Nazaré, onde Jesus passou toda a sua infância, juventude, onde visitaremos a Igreja da Anunciação, que é onde se encontra essa fotografia aí, essa igreja é linda, a Igreja da Anunciação. É a fonte da Virgem, o mercado oriental, na parte da tarde passaremos por Canaã, Final do dia, regresso para o hotel. Durante o dia, nós temos as refeições inclusas, tá? Tanto o almoço como o jantar no hotel. O almoço é durante o passeio e o jantar no final do dia no hotel, tá bom? No dia 12 de março, sábado, quarto dia, visitaremos Monte Tabor, Canã da Galileia e o Rio Jordão. Na programação, salvo se não tiver nenhuma mudança, pela manhã temos uma celebração da Santa Missa no Monte Tabor, que é a região da é o local onde houve a Transfiguração de Jesus. É um lugar muito especial, gente. Depois seguiremos para Canã da Galileia, aonde aquelas pessoas que quiserem fazer a renovação das promessas dos matrimoniais. Olha que legal, isso aqui é muito bacana. E depois também última visita do dia para quem quiser a renovação das promessas batismais, no rio Jordão, tá? Vamos visitar o rio Jordão. Então essa é a imagem aqui que vocês estão vendo agora é do Monte Tabor. Nós estaremos visitando, é no alto de uma montanha, estaremos visitando aqui este local. Depois temos aqui mais uma foto que é do rio Jordão, que é um balneário, ele está bem preparado para atender o turista, atender os grupos, né? No nosso caso, vamos ter lá um espaço reservado para aquelas pessoas que quiserem fazer a renovação do batismo, que possa ser feito aí também nesse dia, nesse local, que é o Rio Jordão. Me lembra um pouco o que é o, o Balneário Municipal de Bonita. É meio parecido, né, gente? Para quem conhece, é isso aí. Então tá, esse é o dia, no dia 13 de março, domingo, Quinto dia de circuito, visitaremos Mar da Galileia, Cafarnaum, Primado, Tabá, Monte das Bem-Aventuranças. Pela manhã, celebração da Santa Missa no Mar da Galileia, em um barco reservado para o nosso grupo. Após, visitaremos Tabá, Multiplicação dos Pães e dos Peixes. É o local do milagre da Multiplicação dos Pães e dos Peixes. Nós estaremos lá. Primado de Pedro, Cafarnaum, A Cidade de Jesus, Casa de Pedro, Sinagoga do Século, século 4 Monte das Bem-Aventuranças, um cenário de Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o discurso de Jesus Cristo, que pode ser lido no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Neste discurso, Jesus Cristo profere lições da conduta imoral, ditando os princípios que normalizam e orientam a vida cristã. É neste local aqui que nós vamos também. No dia 14 de março, segunda-feira, sexto dia de circuito, Monte das Tentações, Jericó e Mar Morto. Essa foto que vocês estão vendo é o Monte das Tentações, já a região da, é, ali situada na Cisjordânia, é uma região da Palestina, Está é, mais ou menos entre três fronteiras, né? o, o Monte das Tentações, situada na Cisjordânia, margens do Rio Jordão, encrustada na parte inferior da costa que conduz à Serra de Judá, a uns 8 km da costa setentrional da parte seca do Mar Morto, aproximadamente a 27 km de Jerusalém. A continuação dessa visita, vamos até o Mar Morto, para um pequeno descanso, o um banho no Mar Morto, para aquelas pessoas que quiserem tomar banho no Mar Morto, vai poder ser feito também, tá? A gente aproveita aí para ter essa experiência que vocês estão vendo aí na foto, que é ficar flutuando no Mar Morto, é uma experiência muito bacana, né? Aqui fala um pouquinho, é um lago salgado, cujas margens estão a... Mais de 400 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo da terra seca do planeta. É aqui onde vocês estarão nesse dia. No dia 15 de março, já em Jerusalém, já vamos visitar a, a capital religiosa, né? Jerusalém, porque teoricamente é a capital do país é Tel Aviv e religiosamente falando a Jerusalém. Nesta manhã subiremos aí fazer, faremos a celebração da Santa Missa na Basílica do Santo Sepulcro com participação da procissão dos franciscanos. No dia 16 de março de é, quarta-feira, oitavo dia é uma visita também bem recheada de lugares especiais. O Cenáculo, o Muro das Alimentações, o Monte das Oliveiras, o Getsemane, a Igreja da Dormição, a Porta dos Leões, o Tanque de Bethseda e o Vale do Cedron Cedron, Igreja do Calicanto. Né? Todo um dia aí de visitas em Jerusalém. E aqui é uma imagem, uma foto do Muro das Lamentações, onde nós estaremos visitando, aí, como vocês podem ver, é gigantesco. E ele é dividido mais ou menos né? para o lado esquerdo, é onde ficam os homens, e para o lado direito é onde ficam as mulheres. E aqui nesse prédio à, à, à esquerda é a biblioteca, onde os judeus estão ali é, fazendo as suas orações e lendo o Torá. Então, aqui é muito bacana a experiência que nós temos aqui no Muro das Lamentações. No dia seguinte, outro dia bem bacana também, dia 17 de março, quinta-feira, nono dia do circuito, visitaremos Eikaren e Belém. Visitaremos Belém, o Campo dos Pastores, a Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu. Gente, olha que coisa mais top. Isso aqui é um dos pontos mais, na minha opinião, dos mais fortes e emocionantes da nossa viagem, né? Visitar o local de nascimento de Jesus. Essa imagem aqui é dentro da gruta, onde a gente faz a visita, onde nós podemos tocar. É bem organizado, pessoal organizado em fila, cada um pode rapidinho ele tirar a sua foto nesse local, que é um local especial, eu acho que é mundialmente especial, né? No dia 18 também, outro dia muito bacana, dia 18 de março, sexta-feira... <coughs> Desculpa, visitaremos Via Dolorosa, Calvário e Santo Sepulcro. Olha só que locais nós vamos visitar em Jerusalém, gente. Vamos fazer a Via Dolorosa, por onde Jesus carregou a cruz nos ombros. Esse aqui é um lugar muito lindo, é muito, uma experiência muito magnífica. E a gente vai até o local onde Jesus foi crucificado, na Gólgota. Muito bacana esse passeio. Então aqui é uma foto da, das placas né, que indicam, durante a, enquanto a gente está fazendo a Via Dolorosa, tem algumas placas. Isso é dentro da Jerusalém Antiga, tá, gente? Dentro das muralhas de Jerusalém Antiga. É muito bacana, é muito legal essa, essa, vivenciar este lugar. No dia 19 de março, sexta-feira, ó, oh, último dia já, esse dia, nós já estaremos aí no 11º dia de viagem, já é a nossa saída de Jerusalém para Tel Aviv, com uma parada em Emaús, dia dedicado à partida de caminho para o aeroporto de Tel Aviv, o grupo fará uma parada em Emaús, onde celebraremos a missa de despedida da Terra Santa. Emaús é o nome do lugar citado na Bíblia para onde seguiam alguns discípulos no momento em que Jesus revelou a eles após a ressurreição. Consta que, no mesmo dia, iam dois discípulos para uma aldeia longe de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Tá bom? Nós vamos estar passando por Emaús para se despedir dessa magnífica viagem que é a Terra Santa a Israel. Tá? Chegando aí depois, no final, chegamos no aeroporto em Tel Aviv. Devido aos fusos horários, a nossa chegada será no dia seguinte em Guarulhos, dia 20 de março e aí cada um pega o seu voo de regresso para suas capitais e fim dos nossos serviços como digo sempre família esse arquivo que eu apresentei para vocês está em pdf aqui no vídeo abaixo tá bom vocês podem clicar no vídeo que vai estar tá aí abaixo no, no link que está aí abaixo e vai abrir este arquivo que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Vocês vão ter aí no telefone, pode enviar para amigos, familiares que têm interesse nesse destino. E outra coisa que eu comento com vocês, já curtiram aí o meu canal? Curte aí, se inscreve para ficar por dentro das viagens, tá bom? A gente tem aí mais ou menos 14 viagens programadas para este ano e se você se inscrever no canal, vai ficar por dentro porque eu vou estar tá fazendo um resumo de cada viagem aqui no YouTube, tá bom? Terminando aí então o arquivo ele tem o que inclui no pacote, que seriam os seus voos, tanto de Campo Grande ou da sua capital, para a gente para nos reunirmos é, em Guarulhos, né, para o nosso voo internacional, e vice-versa, nossa chegada também. Distribuição de quartos, casal ou duplo com duas camas de solteiro, 10 dias, 9 noites de hospedagem com um café da manhã ônibus exclusivo para o nosso grupo, guia acompanhante em português, oito almoços durante o roteiro, entradas conforme o programa, seguro viagem, assistência viagem, seguro, é, guia local oficial em idioma português, não está incluído no pacote, bebidas ou algumas refeições não mencionadas na nossa programação, tá? A observação que sempre nós fazemos, quanto deve levar de mínimo para os gastos pessoais para essa viagem em Israel, é estipulado mínimo 900 dólares por pessoa tá bom e no final do aqui também tem o nome dos hotéis que já estão confirmados estaremos no nazaré plaza jericó resort e em jerusalém no hotel leonardo hotéis magníficos o valor da viagem por pessoa tá 4.216 dólares forma de pagamento uma entrada de 30% do valor do pacote mais 10 vezes sem juros no cartão de crédito, tá bom? Também tem parcelas no boleto, o pagamento à vista tem 5% de desconto, tá bom? E como sempre, gente, para mais informações, procure aí o seu agente Voe Viagens, o que estiver mais próximo de você. No nosso caso aí, o pessoal aí de, de Campo Grande, a Voe Viagens está ali na Rua dos Vendas, 618, está Park. aí tá os telefones, o WhatsApp e o fixo. Tá bom? Família, como digo sempre, viajar é conhecer mundos diferentes e nos vemos no próximo programa aqui no canal para apresentar mais uma viagem para vocês. Ah, não esquece, se inscreveu? Se inscreve, curte, comenta, compartilha, envia para os seus amigos e familiares. Fechou? Tchau, obrigado!